Para! O Monecaz é que é o Earth! Vai fazer dano, rapá! o okay, Meu Deus, que eu fiz? O que eu fiz? Oh, que okay, de Kaiser. <risos> Cara, deixa eu pegar mais kills, mano. Tô com pouco aqui, ó. <risos> Neutralizado.